Todo propagandista é vendedor, mas nem todo vendedor é propagandista. Eu sou Celso Dias e você está no canal Vida de Propagandista. E no vídeo de hoje eu vou explicar a diferença, ou melhor, as diferenças, as principais diferenças entre o que é ser vendedor e o que é ser propagandista vendedor. Para falar sobre esse assunto, eu gosto de usar um exemplo aí que eu acho que encaixa muito bem. Eu já para pensar, por que, que as companhias aéreas elas conseguem evitar acidentes? Né? Porque a ideia é que as pessoas se desloquem com segurança por um veículo que passa a maior parte do tempo, como diria José Saramago, com um buraco seguindo ele. Né? E mesmo assim, a ideia é que todo mundo fique bem e é um dos transportes mais seguros no mundo. Essas mesmas companhias aéreas têm dificuldade para evitar um outro problema que é o extravio de malas. Agora pensa comigo, qual que é mais fácil? Evitar extravio de malas ou fazer, é, cuidar da segurança né, dos, dos passageiros, né, da ida e vinda, enfim, de todo esse processo que envolve aí a, o deslocamento via aviões. Então por que, que acontece isso? Eu acho que isso é um ótimo exemplo para a gente entender a diferença quando o jogo envolve tudo. Ou seja, eu não posso errar. Né? Quando a gente fala de vida humana, a gente não tem direito de errar. Então todo cuidado é tomado para evitar situações, mesmo que sejam mínimas. E nessa mesma lógica, a gente pode sim atrelar a ideia da diferença entre ser vendedor e ser um propagandista vendedor. O propagandista ele é como se fosse a primeira divisão em vendas. A missão dele é representar um laboratório farmacêutico que interage diretamente com a classe médica, uma classe extremamente exigente, justamente porque está lidando com vidas humanas e que precisa de informações precisas, científicas, muito bem embasadas, estudos clínicos e toda aquela construção lógica. Então Esse profissional tem que ser muito bem preparado. Essa para mim é a diferença fundamental e aí eu jogo outra situação aí para você que é o seguinte, o que, que faz? Esse profissional ele tem que ser diferente dos outros? Ele tem que ser melhor? Não, muitas vezes o que faz esse profissional atuar com outra performance ou se desenvolver um pouco mais é uma coisa chamada necessidade. Então pensa comigo, se você vai jogar na primeira divisão, imagina lá, você é bom de bola, né? um olheiro te vê, te chama para a primeira divisão, te chama para um time europeu. Você então se envolve com pessoas que são muitas vezes melhores do que você e elas puxam a sua barra para cima, ou seja, você começa a ter outras referências do que é ser bom, do que é ser alta performance e aí você se cobra mais, você busca um desenvolvimento maior e você descobre que você é capaz de fazer coisas que muitas vezes você nem imaginava que era capaz. Na prática, Celso, como é que isso funciona na realidade do propagandista? Olha, se você ainda não é propagandista e deseja ser, você vai perceber quando isso acontecer para você, se você continuar com foco, se desenvolvendo e tudo mais, acompanhando o nosso canal, né, consumindo conteúdos de relevância, de qualidade sobre a profissão, isso vai acontecer para você em um determinado momento. E aí você vai tomar consciência de que quando você, de fato, estiver atuando, você vai conseguir consumir mais conteúdos do que você imaginava, ler muito mais do que você imaginava que era capaz, aprender, absorver informações nomes difíceis que nem fazem parte da sua realidade, conversar com médicos, até falo num vídeo aqui, vou deixar aqui um card com esse vídeo para você assistir se você não viu um dos vídeos com maiores visualizações do nosso canal, então você vai desenvolver coisas que você nem imaginava. O grande lance que poucas pessoas, poucos profissionais conseguem entender, sacar isso aí, é perceber que se você começar a adquirir essas atitudes agora, hoje, você aumenta as suas chances amanhã. Como assim, Celso? Por que, que você não desenvolve a sua leitura agora? Lê pouco? Passa a ler mais. Se cobre um pouco mais de ter constância e o hábito de leitura. Se desenvolva mais, desenvolva melhor a sua comunicação, as suas habilidades, sua inteligência emocional e todas aquelas habilidades, aquelas competências que a gente abordou há dias atrás aqui na série As Competências do Propagandista do Futuro. Vou deixar o um link também, se você perdeu, ela ainda está disponível no canal totalmente gratuita são cinco episódios vale muito a pena você acompanhar uma outra grande diferença entre ser apenas vendedor e não isso é já uma tarefa desafiadora tá eu reconheço eu só digo que ser propagandista vendedor é ainda mais desafiador então uma outra diferença importante é que a venda normalmente acontece quando em relações em outros mercados Vamos falar aqui, por exemplo, salão de loja. Né? Como é que a venda acontece? Há uma transação ali. Às vezes o cliente já queria comprar, o vendedor só não atrapalhou. Ele foi lá e comprou. Na verdade, o vendedor não vendeu. Isso pode acontecer? Pode. Acontece uma transação que ali sacramenta aquela venda. Mesmo em vendas consultivas é a mesma coisa. Há ali um ou mais contatos, interação com o interlocutor, com o cliente, com o prospect, e ali uma venda ou não, há uma transação, uma venda que é estabelecida por uma transação. Isso não é assim na propaganda médica. O que existe é ali uma comunicação embasada cientificamente em que você vai convencer o médico ou não de que os seus medicamentos são os melhores para os pacientes dele. E o que há é apenas um acordo de fechamento. Não há de fato uma transação ali estabelecida. E ele pode mudar de opinião a qualquer momento. Então, o seu nível, o seu poder de influência tem que ser muito maior do que atuando, por exemplo, no salão de vendas ou em vendas consultivas tradicionais. E aí vale ressaltar que muitas vezes, se você não faz um bom trabalho dentro do consultório, você vai descobrir no final do mês quando o relatório chegar, o um MDTR ou outro relatório que o seu laboratório utiliza aí para acompanhar os seus, sua performance e suas demandas geradas ou não. E ali você vai ver se o trabalho está acontecendo, ou se você precisa desenvolver algo mais. Beleza Celso, saquei, realmente é interessante aí trabalhar isso agora para conquistar isso amanhã, ou seja, assumir uma postura de propagandista de sucesso hoje para que aqueles que podem me contratar me vejam e já me vejam como um propagandista atuante. Pensa bem, se você fosse um gerente, se você fosse um gestor da indústria farmacêutica, você abriria mão de trazer esse profissional para a primeira divisão. Então é essa estratégia, essa estratégia mais inteligente é a que tem feito os nossos alunos serem contratados no Brasil inteiro. Como que você pode fazer? Aí depende, depende de que momento você está. Você pode consumir conteúdos de relevância, como os conteúdos que a gente tem gratuitos, o e-book mais baixado. Você pode baixar, vou deixar o um link aqui embaixo para você acessar esses conteúdos gratuitos. Você pode fazer o teste de perfil para saber como é que está o seu perfil em relação à média do mercado, você vai te orientar, porque está faltando, também é gratuito. Mas, claro, se você já está há algum tempo nesse caminho e deseja, né, depende do quanto você tem fome, cara. então você pode procurar também um curso especializado, referência no país. Eu sugeriria, obviamente, o nosso, mas você falaria que é jabá, então eu vou deixar você pesquisar. Mas lembre-se do seguinte, o que determina sucesso em uma formação são os resultados, são os cases, que ela é capaz de gerar então leve leve-se em consideração na hora de tomar sua decisão mas tem muita coisa boa por aí também em relação a isso e é isso espero que você tenha gostado comenta aqui abaixo se você conhecia essa diferença entre vendedor e propagandista vendedor eu até prefiro vendedor propagandista eu acho que é mais lógico e mais verdadeiro eu quero que você comente se você gostou Compartilhe esse conteúdo com seus amigos com quem deseja atuar nessa profissão e que precisa saber que sim Há vagas, há oportunidades, salários e benefícios são diferenciados, mas você tem que chegar lá preparado, tá bom? Um abraço e a gente se vê em breve. Sucesso!